Olá, boa tarde. Para você que acompanha a programação da Record TV Goiás, um ônibus do Eixo Ayanguera bateu em um caminhão no Jardim Novo Mundo. O acidente aconteceu perto da Baixada do Palmito. De acordo com testemunhas, um caminhão atravessou na frente do ônibus quando foi fazer o retorno na Avenida Campos Elísios. O motorista do eixo ficou ferido. Ele reclamou de dores no peito e foi atendido pelo corpo de bombeiros. Os passageiros do ônibus não se feriram. Eles passaram para outro ônibus e seguiram viagem. Outras informações você acompanha a partir das 6 horas da tarde no Cidade Alerta Goiás, na companhia da Silvia Alves. E na sequência tem o Goiás Record com o Carlos Magno e a Fernanda Arcanjo.